Ó, a gente vai ver gameplay da igreja, da cabana, luta com os ganados, agora são 12 minutos aí, ó. E esse é o editor associado aí, tá? Com os dois comentando aí. Ó, fuja da, da igreja. Então eles vão fugir, ó, no, no stealth aqui, ó. Vamos, vamos até voltar um pouquinho. Ó, capítulo 5, começa na igreja. Eu não vi o aparelho de fazer o, o puzzle, porque ele ficaria bem onde o Leon tá aqui, ó, tá vendo? Pode estar em outro lugar, né? Eu estou convidado por Marcus Stewart. Como você está, Marcus? Estou me sentindo ótimo. Estou feliz de estar vendo essa parte de novo, porque, como eu disse... Oh, aí eles. A missão aqui é fugir da igreja, né? E aí ele vai jogar a Ashley pra ela depois, acho que puxar a escada, né? De ver a Vamos ver. Eu não vi ainda. we are. This this footage starts out and we are. Ainda bem que os, os aldeões são surdos. Que não escutaram essa escada. <susos> sabe, simplesmente escapando da igreja. Por que, que vocês estão falando? Tá baixo o som? Ah, tá. Não, tá embaixo. Tá, tá. aí tem uma, uma partezinha no andar de cima, né? Da igreja. Legal isso. Ah, aí ele vai pular e vai dar, vai pegar lá no colo a primeira vez. Tá muito alto. Não, é a voz do Nick, ele não pode falar, mas é ele, é ele, é ele. Aí ela, acho que ela olhou e falou assim, caralho, é alto! Aí ele parabéns. falou, não, pode deixar, eu te seguro. Obrigada, Antigo. Caçador O 4, lança dia 24 de março, faça aniversário dia 29, Vou me dar ele de presente. Pretende jogar o 4 no PS5 ou PC, no PS5. Obrigada, Antigo, e parabéns pelo seu presente de aniversário. Vai arrasar. Não, não. Sim. Yes, uh, we did play this section, everything that you see today and an Trust. important disclaimer confiing fala accommodations for travel that means like flights hotel in association with this cover trip. We didn't have any of those conversations. like that's our bosses that handle all that. We kind of just show up and do our tá. job, but it is an important disclaimer. That being said, we are not influenced by that. Lanica I Neto com ela. Tô com o alvo, né? Lá, beleza. Entendido. Ela tá bem? Sim, muito bem. Vou mandar um helicóptero o mais rápido possível. Vou te mandar as coordenadas pro ponto de extração. É... E, Cuidado pra não acontecer nada com ela, hein? Porque eles, eles usam codinomes, né? O dela é Baby Eagle, né? Que é tipo, águiazinha, né? Se eu não me engano, o símbolo do presidente é uma águia, né? O símbolo do presidente é um americano não é uma águia, gente. Ou oh, isso é fonte vozes da minha cabeça. Ah, quero agradecer o Anderson pelo superchat. Mani queria muito terminar de ver o vídeo, mas vou ter que sair com o namorado, deixando o mimo aqui, o like. Obrigada, vai aproveitar a sexta, Anderson, depois você assiste. A gravação. Obrigada, Vitor. Se o Leon não mandar um hasta luego na batalha contra o Vitoris, nem quero. <risos> é, é uma águia, então faz sentido, né? A filha do presidente ser uma águia, bebê, né? Aí falou, ah, entendido. E falou, e, bora. Eu não percebi o que ela falou depois. O tempo tá piorando, ela fala. Então, ó, rápido, porque o tempo tá piorando. Aí aqui o mapa, né, ó, tem vários detalhes do mapa aqui. Uh, ó, a igreja aqui. Quarry, gente, eu não lembro o que significa quarry. Ó, a casa do Bitores aqui, ó, na esquerda. ó oh, tem um, uns indícios de tem uns indicativos de munição eu acho que é porque você já passou por aqui né então tipo fica onde você deixou item ó pera aí ah, aqui é onde tipo você enfrenta o é o gigante né ele deve ter ficado aqui Power é mina é obrigada Sasha é... aí tipo tá vendo onde ele passou e, e ficou a munição Ficou marcado aqui, ó. Aqui o símbolo do mercador, da máquina de escrever. Olha. Vamos lá. É pedreira, né, Renan? Isso, pedreira. Tem o jogo lá, o The Quarry, inclusive, né? Sim, você pode kind we're... of move around while it's happening. Yeah, my olha lá, o ponto, ponto de extração. Will go wrong, I'm sure. Tinha um file uh, ali. And, uh, um balzinho. So, yeah, ah, ele... olha gente, o broche. Olha o broche aí. Olha o brochezinho. Elegante headdress. tá igualzinho, eles fizeram igualzinho. Muito bom. Said, Parabéns. Uh, Leon Olha lá, o negócio dos medalhões, olha lá, destrua os emblemas, local, igreja, recompensa, dois spinel, progresso, zero de dois. Essas, essas são as sidequests. É... Esses gêmeos traidores não deveriam ser permitidos descansar em paz por se juntar Mas... àquele culto maligno. É... Alguém, qualquer um, é... poderia destruir os emblemas gravados naquelas tumbas? Oh, essas são as side quests, gente, do jogo, né? Obrigada, uh, Elder. Nesse jogo, que pode te surpreender? O que pode te surpreender e decepcionar? Ah, Elder. É... Cara, assim, eu acho que a fidelidade vai me surpreender, dados os últimos dois remakes. E decepcionar se eles. Resolverem ficar cortando coisa. Uma coisa que eu fiquei meio preocupada é que eles falaram que a Ashley vai ser mais séria. Eu não quero que ela vire uma porta, sabe? Eu não quero que ela vire uma L também. É normal na situação em que ela tá, ela ficar com medo. Ela ter alguns momentos de medo, sabe? Ela gritar. Porra, sabe? E aí, quando ficam falando, ah, ela vai ser mais séria. O que é, que é ser mais sério, sabe? Uh, fun fact, you know, Tá, e aí up, vamos lá. Uh, so you know, ah lá, o botão, né? Isso aí tem no 2 Remake, Snapper, né, também, quando você fica segurando through. pra poder tirar um you negócio run. do caminho. Ela falou alguma coisa de não, de não pegar resfriado. Se afaste. Se afaste. Eu já adorei isso aqui Eu já adorei esse stealth Eu já adorei o stealth Obrigada, Roberto Muito obrigada por se tornar membro Bem-vindo à família, filho Eu não consigo levantar o braço para dar o um soquinho Beleza Gostei desse stealth aqui, gostei Vem. É a mesma coisa do wait, follow me. Só que agora ele fala diferente. Ele fala pra trás. É tipo, vai pra trás. E depois ele fala, chega mais, pode vir. Né? Então, é, em vez de espera e me siga, ele só mudou o contexto da coisa. Mas é a mesma coisa. E sim, parte foi... Aí ela falou assim, é, que que tem, qual é o problema com essas pessoas? O que, que, que tem de errado com essas pessoas? E olha lá, ele tentando levar ela. E ela mandou um help ali, ó. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Thanks. Obrigada, Vitor. Será que ela vai mandar um... Ah, you pervert. Ah, de repente em algum momento, talvez tenha algum momentinho, né, que sim, porque, por exemplo, tem a cena agora, teve a cena da, da janela, né, ela pulando, ele pulando da janela e mandando ela pular que ele segura, que é uma referência ao jogo clássico, então talvez em algum momento, talvez pro Luiz, né, já que tem aquele momento das ballistics no jogo original, eles resolvam substituir pela parte do, oh, you pervert! O Lai falou que ela tá menos escandalosa. Eu estaria berrando, rezando, enquanto tem um ganado me levando pra longe da única pessoa que pode me salvar. Por isso que me preocupa esse negócio de estar séria demais. Gente, a Ashley gritando é dar senso de urgência. Se ela fica só, me ajuda, help me, socorro Leon, Leon, estão me levando, me solta que medo você vai ficar se fosse a lotaria seu bosta do caralho você me solta ali eu, pelo amor de Deus fazer alguma coisa Vai fazer nada não porra eu estaria assim sabe e é legal que ela fica batendo nele né para tentar soltar não ela não tá robótica tá legal mas assim gente o pessoal fala né porra ela grita muito escandalosa, mas é óbvio, é óbvio, eu estaria eu chorando, gritando, berrando, acabando com toda a garganta que eu tenho, entendeu? Microfone indo com Deus. <risos> mas não é, gente. O, o antigo caçador falou, tá muito bonito e o help tá delicado. É, é só, tá tipo, é, socorro, socorro, e tipo, batendo nele, né? Ó, oh, ele mandou ela ir pra trás, ela já ia se agachando. Ele mandou ela ir pra trás, isso é uma mecânica do clássico. Que é tipo, ela vai se agachando, você manda ela, ela tomar alguma atitude e aí ela sai de perto dos inimigos. Ou ela vem atrás de você. Né? Só dela levantar e você apertar de novo, tipo, me siga, ela já... Tipo, come on, daí ela já vai. Então, beleza. Coitado do Leon, apanhando pra caramba. Ai, que delícia. ajeitar a maleta, gente. Eu vou amar. É, a Valéria falou, qualquer um estaria berrando de medo. Cara, qualquer um estaria se mijando, inclusive. O canado vai sentir um, sentir um quentinho. Sabe? Um quentinho escorrendo na roupa dele. Entendeu? Porque é verdade, gente. As pessoas ficam com medo. E no medo acontece esse tipo de coisa. Tipo, você, você não vai ficar... Socorro, Leon, me ajude. Ó, oh, estão me levando. Ó, oh, querido esposo, que disse, que disseste que diz a carta, entendeu? Obrigada, Tássio Moni. Olha, volta e olha abaixo. Olha, volta e olha abaixo da barra de saúde o quê? Acho que a gente já comentou isso. A gente comentou no, no, na live anterior esse negócio do. Que ó, oh, eles estão uh, juntos. Ó, uh... oh, ele se afasta. Ó, oh, ela se afasta. Ele mata o bicho no stealth. Ele aperta o follow me e ela se junta a ele de novo. E na hora que tá levando ela, yeah, tem o help ali, was, ó. Um, Olá, lá. Tipo, ajuda, tá levando ela. Antônio perguntou se é a Nicole Tompkins. Eu não percebi se é ela. Mas pomba, a Nicole Tompkins, ela deve saber algum crime... Muito cabuloso da Capcom, cara. Porque ela tá desde o 3 Remake, né? Assim, gosto muito do trabalho da Nicole, mas vamos dar outras oportunidades, né, gente, para dubladores, mas pior que eu não duvido que seja ela, tá? Gente, obrigada a todo mundo que tá virando membro do canal. Obrigada, Vitor, tamo junto, bem-vindo. Ah, é legal que quando ele... ele dá pra ele tirar a, a Ashley do ganado dando uma facada no pescoço dele, né? Você tá bem, Tô? Ele pergunta, né? Você tá bem, Tô? É, eu não acho que seja Nicole não, cara. Mas se for... Assim, gosto da voz dela. Só acho que, pô né, é legal ter também outras vozes também, né? So you're going to notice um there's going be a few jumps uh in the clips here. Again, that's a Capcom thing, so this is this isn't going Oh lá, o be o Ah, tá, ó. Esses são ganados que o Leon não matou, some... eles levantaram. Ah, uh, in the Again, that's a Capcom thing, so This is, this isn't going to be a ah, não, não, tá certo, tá certo. Eu pensei que ia ser aquele lance de que se você não finalizar, aí eles levantam com a... Com a plaga fora. Mas aí, então é igual ao original mesmo. Ah, é, Flash Grenade continua sendo efetiva contra... Olha ah lá, esse é o puzzlezinho dos gêmeos lá. É você fazer a side questzinha e ganhar um Spinal Spinel. Ah, tem os ovinhos... Só que agora no ninho tem um ovo, não tem uma granada, entendeu? Eles resolveram mudar. Manoel falou, Moni, agora tem como guardar item, tipo baú. A gente vai chegar aí, Manuel, a gente vai chegar aí. Obrigada pelo superchat. O cara, tipo, falou alguma coisa, falou, ah, né? não me pergunte. Enfim, não vou ficar voltando para ver o comentário, não. There he is. Gente, eu tô maluca ou é a voz do duque The, The original game you killed snakes and got chicken eggs, which was kinda is kind weird. There is is minha teoria é aquela que eu falei lá no começo. Lembra quando ele falou assim, um antigo amigo meu dizia isso? Sabe quando você, você quer contar alguma coisa de alguém, só que você fala que foi seu amigo? Que, que você quer contar um negócio de você, mas você fala que é aquele seu amigo? Então, eu tenho um amigo que ele, ele tá com um problema. Aham, uhum. um amigo, sei. Sabe, então... Tô brincando, Antônio, eu sei que reaproveitaram o dublador, mas eu tô zoando. Pô, assim, beleza, eu gosto da voz do, do, do, do Duque, e gosto da voz... Eu gosto muito da voz do Duque, mas... não poderia, sei lá... Se não for a mesma pessoa, ou eles estão fazendo essa zoeira. Ou eles estão fazendo essa zoeira, tipo, o mercador sobreviveu e agora está lá no leste europeu, sabe? Mas não faz sentido, cara. Acho que foi de propósito disse o Gustavo. Sim, eles fazem isso de propósito. Enfim. Ai, ai. O Lobo falou fizeram um pacotão com dubladores pra pagar menos. E <risos> O Magic falou, avisa quando for piada. Quase acreditei que o Duque era o mercador. Não, gente, não tô falando isso. É uma piada que eu falei na, na época do Village. Eu falei, ah, e se o Duque for o mercador? E vem com essa história de que um amigo meu dizia isso. Amigo, sei, aham, uh -huh, sei. Pois diga ao seu amigo, <risos> diga ao seu amigo. Quando você quer pedir um conselho pra você, mas você fala que é seu amigo, sabe? Então, E assim... É... Eles vão criar... Ai meu Deus do céu, agora vai vir um monte desses vídeos de teoria. Duque e Mercador são a mesma pessoa. Confirmado, Duque e Mercador são a mesma pessoa. Porque o Duque, ele tá com umas roupas muito antigas no, no Village. Não faz sentido ele ser o Mercador, entendeu? Não pode ser a mesma pessoa, mas pode esperar que vai ter esse tipo de vídeo confirmado, Duque e Mercador são a mesma pessoa. Vocês vão lembrar disso. E eu quero que quando vocês verem esse tipo de vídeo, vocês falem assim Pois é. Pois é. Estávamos comentando sobre isso meses antes do lançamento do jogo. Então, eu nunca falei que são a mesma pessoa. Eu falei que vai ter vídeo colocando isso, que são a mesma pessoa. A Larissa, e vamos de clickbait por uns dois anos seguidos. Pois é, exatamente. É isso aí. Aí vocês vão fazer assim. Well done. Care of a request. Well done. Aí ele falou, ah, você, você cumpriu o pedido, muito bem, né, por causa da missãozinha que a gente acabou de fazer. Man so quest. Tenho algo novo. É, acho que quando você completa esses negócios, eu acho que também, além de você receber os dois, é, a, a recompensa talvez abra coisas novas né, na loja. Pode ser, não sei. How he, uh... Cara, eu amei essa bancadinha dele. Eu achei muito legal essa bancadinha dele. A gente já tinha visto, né, no, no showcase. So Mas, what you're be doing. cara, vamos... gente, vai ter muita, muita teoria de que a culpa, de que, de que, de que a culpa, de que o mercador e o Duke são a mesma pessoa. Muito, vai ter muito, vai ter um confirmado bem grandão na, te... no, na Thumb, esse tipo de coisa assim, tá? então é que ele esconde o rosto, né? Não tem como saber. Essa chave da insígnia, eu acho que você pode abrir lugares opcionais com ela, entendeu? Eu acho que não é item-chave. É um item que é uma chave, mas não é um item-chave para que você necessita dele para fechar o, o jogo, entendeu? Para você zerar. É como se você comprasse um lockpick para abrir certas portas, digamos assim. As armas. Ó, oh, você compra a receita para você fazer granada flash, flechas e as minas, né? Que você gruda, minas anexáveis, né? É... Isso também é do Village, né? Que você pode comprar as, a, a receita para fazer munição e tudo mais. Aí ele falando, tipo, ah, uma ótima escolha. Legal. O Anderson falou, mas aí a chave está em vender, não entendi. Ah, tá, tá, entendi. É, entendi o que você quis dizer agora mas às vezes é uma chave que você não vai usar mais ou é simplesmente uma chave que não é para abrir nada é só um item é um item de tesouro mesmo ou uma chave que já tipo já deu o que tinha que dar você pode vender entendeu pode ser também viram um tesouro depois porque ela é de prata né entendi agora o que você quis dizer o que é o treinador? Ele é provavelmente muito forte. Eu estava pensando que ele é justamente em um crossfit. Tem uma seleção de coisas no sale, stranger. Ai que delícia! Eu amei, cara! Que delícia! Muito bom! Ele arrumando. Ah lá, ele fazendo. Aí ele faz um assim, né? Com a mão. Muito bom, muito bom, muito bom quando você gasta dinheiro com ele. Gente, eu vou começar a fazer isso quando vocês mandarem super chat. Is that all, stranger? Ah! ah. <risos> o médico falou o mercador tá repetindo muita frase do original. Muito bom. Sim, eu gostei disso também. Eu gostei. Here. upgrade nice now, as <risos> Vou enganar do capitalista, amo. Ó, <risos> <risos> oh, Red 9. Ó, oh, ele tá com a Red 9. Com a rendiga normal. TMP, linda, maravilhosa, sem defeitos. Uh, a shotgun, né, que é padrão, né, e um rifle. E aqui é uma mira, né, aqui tem uma mirazinha. A faca, né, Aqui, ó, tem a sua barrinha aqui, ó. Tanto essa quanto essa, ó. Tem uma barra. Essa daqui deve ser mais, mais rápida de, de ter uma durida, dura, durabilidade melhor, né menor, né? E essa uma durabilidade maior, né? Talvez essas aqui quebrem e você não possa fazer nada com elas. E essa daqui você conserta, né? Eu a queria ver mais ele não mexe mais no inventário só mexe aqui, só para colocar a bit for the new parry aí ele vai pegar mais uma missãozinha Obrigada, Tô! Is that all stranger? Ai, gente, minha mãe entendia. Is There all stranger? <risos> Ó, e aqui a gente tem mais uma site quest. Preciso que alguém se livre do cachorro selvagem que está rondando o vilarejo. Que está perambulando pelo vilarejo. Será fácil de ver. Não é como os cães normais. Max. E aí o pedido, ou seja, tipo o pedido ali é que... Derrote a grande ameaça. Aí tem a área onde isso está acontecendo, né? Que é na, na casa do chefe da vila. E a recompensa, 8 spinel, né? Spinal, spinel. É O Alpha falou, essa mira que tá aí pode ser o laser da handgun. É, é tipo, que, é, ou a mira, deve ser a mira da handgun. É, ou, tipo, ou scope, sabe? Essas coisas, assim. Oh, a... Mas é coisas que você anexa na arma, né? Obrigada, Vitor. E esse bíceps do Leon? <risos> Leon tá parrudo. Thanks. Tá delicinha. Uh, vamos lá, vamos continuar aqui. É da sniper, disse o Corre é o Diabo. É, eu acho que faz mais sentido ser da sniper mesmo, né? Pra aumentar a mira. Porque no próprio Village tem isso, né? Que você pode aumentar, só que não é um equipamento a mais, né? Era um negócio que você fazia um upgrade, se eu não me engano. Não sei, faz um tempo que eu joguei o vila de última vez, eu joguei agora, mais recentemente, né? Enfim, mas é, faz mais Odie. sentido mesmo ser da Sniper. Yeah, you're a, a mechanic, hmm. you can see tá, então ó, falou que... o cara falou que você tem que ficar de olho no cenário é, por esses panfletos azuis. Porque eles que indicam as sidequests. Obrigada, Guilherme. Imagina se a Capcom está escondendo Paul Mercier. Mas quando lançaram, o Mercador está com a voz original. Seria legal, né? E seria uma homenagem também ao Mercador original. né? De ser o mesmo dublador. Pô, seria muito legal se fosse o Paul Mercier. É verdade, Guilherme. Mas acho difícil. Não sei se o Paul Mercier é uma ainda dubla. Que Absolutamente. And you won't see the Except hoje em dia, é, o, a Capcom pega dubladores de um, Union que eles falam, né? Um quest Valeu, Guilherme. dog. Um but the way to find the dog is will be I guess a little bit And also, tá, vamos lá. Ah, lá que você volta agora, agora, né? Na, na parte da, da, da vila. vila. Aí, ó, ele mandou a Ashley a... ficar para trás. Cara, a, a Ashley tá falando os negócios que não deu para entender porque o cara tá falando por cima. Eu só consegui lembrar do Nossa Joel <risos> da Ellie. Nossa Joel? Yeah, like de novo. Is check this out. We're like, oh, okay. Lembrando que vai ter como passar esse trecho da vila todo no stealth. É, cara, isso foi intenso. A voz da ganada também ficou bem fiel, né? Ao ao da do jogo original também, né? Eu, eu, eu... Uhum. Uh, o, o Lex falou: essa chuva está mais está tão poluída, mas tem uma hora que a Hunnigan fala para ele que o tempo tá piorando, né? Então, assim, realmente é chuva torrencial, né? E eu acho que é de propósito, para você não conseguir enxergar direito, porque vai ter como você. Isso deve ser até troféu. É, passar a parte da vila no stealth. Uh, I was just comment on the rain. I know that there's a lot of talk about uh... rain eu concordo. Eu acho que it's inclusive um it agora tá. na um Ele like falou like um pouco chuva um ser intencional, um ele acha que seja intencional para você não saber. um um e ele tá falando inclusive disso agora na chuva. Ele falou que a chuva intencional, é, não, você não vê totalmente, né? Com tanta clareza assim. Até porque vai ter como passar o trecho da vila em stealth. E vai ficar muito mais difícil com essa chuva torrencial. Né? Eu concordo, mas é bit é much. Um pouco... E aí ele falou, e eu concordo, né? Porque o outro cara falou, pô, tá chuva pra caralho, hein? Aí ele falou, eu concordo, tá bem... Tá muita chuva mesmo, mas é proposital. E sabe o que seria great, Marcus, se like a a rain slider. <risos> Olha lá O quadro do, do, do Saddler, aí é a casa do Bitores, né? Ali é o quarto, inclusive, né? Aquele quarto que, ó. Ó, tá vendo essa escrivaninha aqui, ó? No Separate Ways, a gente vê a Ada andando em volta dessa escrivaninha, lendo o incubate, é, o incubate. Né? O incubate. Tá, vamos lá. Não consegui ver o quadro do Bitores ali. Tem, onde tem um quadro do Bitores na casa dele. Não era ali que era pra ter um quadro dele? Ou é só do Sedler que tem eu tô... Tô doida. A janela não tá quebrada. Mas a, é depois a cena da Eida pô. É assim, ele entra na casa do Bitores... Aí ele encontra o Vitoris, aí você, quando você volta no quarto, aí a Eida atira e ele pula pela janela. Uhum. Ah, é porque a porta... Ah, tá. Beleza, eles vão, é, tipo, por um alçapão. Caraca, eu levei um susto com essa coruja, velho. Obrigada, Vitor. Mano, e você acha que no, no pro PS4 base o game vai estar tá feio? Não acho que vai tá feio, só acho que vai parecer que tá pegando fogo, tá, pe tá levantando voo, né? Porque é PS4, né, gente? PS4, ele, ele faz isso. Se eu fui ligar o PS4 pra jogar, a gente ia fazer live do Man of Madden. Aí eu fui testar o Man of Madden no PS4, cara, vocês não iam ouvir nada. Falei, vai ter que ser no PS5, se for pra fazer live, vai ter que ser no PS5. Tava Mas... muito barulhento. Obrigada, Iago. Bem-vindo à família, filho. Obrigada. Nossa, que bagunça, Bitores. There, there, Isso é o quarto there da there bagunça, né? É o sótão. The demo where was... Aí cortaram a cutscene, provavelmente, do Bitores aparecendo. Kind of in a very... Provavelmente tá lá no embargo. Não mostrar a cena do Bitores aparecendo. Obrigada, Marcos. Eu lembro de acessar o site do Database há cerca de 11 anos. Fico tão feliz de te ver aqui de novo, Moni. Moni, avaliando o gameplay de mais um Resident Evil tão novo, por favor, nunca pare. Ah, eu tentarei nunca parar, Marcos. Obrigada. Ele não levantou o outro braço, tá doendo, gente. Ah, olha lá, o cachorro. Nossa, olha o tamanho da plaga que sai nas costas dele. Ele fica parecendo um escorpião. Parece um escorpião. E o cara falou exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar. Parece um rabo de um escorpião. O cara acabou de falar. Falou agora, gorinha. E eu acho que ele quis dizer que, tipo, é, não é difícil de perceber por causa dos olhos vermelhos, né? Que tava lá no file. Oh, e ele falou, o cara acabou de falar que não é o mesmo cachorro que você consegue resgatar no jogo original. Jogo, ele está, que ele está... A princípio ele está morto, ele disse aqui. Que a princípio aquele doguinho lá do começo do jogo, porque lembra que apareceu na IGN, lá na época do Showcase, um cachorro morto no chão? Mas eu acho que ele vai aparecer, eu acho que a Capcom está fazendo de propósito para a gente ficar revoltados e gerar conteúdo nas redes sociais. Ou seja, tá vivo exatamente, Edu. Obrigada, Screen Money. O Resident Evil 4 clássico apareceu na é minha ex? conta da Steam. Sendo que eu não comprei o jogo. Deve me preocupar ou ficar feliz. Como assim? Ah, você... Ué? Mas é mesmo que... Só se alguém compra na sua conta. Porque mesmo que alguém tivesse te mandado de presente, ia até aparecer pra você aceitar, né? Ô, louco! Muito obrigada pelo superchat. Ele só falou, não, não confunda os dog, dog tá? Like, okay. Um dog é um dog, o outro dog é o um outro dog yeah, e vice-versa. Já diria o poeta. Aí a parte da fazenda, are. né? So, aí que tem aqueles the celeiros e tal. E ó, a Ashley tá para trás, ó. Ela tá... Ó, tá vendo o símbolo dela aqui, ó. O Gio já falou que não reclamaria de ter um jogo na conta. É. Okay. <risos> a não ser também que você compartilhe a conta com alguém. Tipo, alguém compartilha uma conta com você. E aí essa pessoa tem o um Resident Evil 4 ou comprou recentemente. Daí vai aparecer na tua biblioteca. Acho que desvendei o, o, o mistério. Olha ó lá, ó, é, destrua os medalhões azuis, gente. um de 5. Minha, minha cabeçona tá na frente. Calma aí ó, destrua os cinco, é, os medalhões azuis, um de cinco. Aí eu não sei se é um de cinco só nessa região, né? Aí eu não, não sabo dizer. É. Ali tem mais uma área de mercador. E aí, ó, indo para cabana. Tá bem fiel, mas o caminho tá meio diferente. Olha lá, o, é, o Luiz chamando. Ah, essa é a cena no trailer que eles apareçam correndo na chuva, eles indo pra cabana. Ah, e ela só tá cansada. Na foto eu falei, será que ela tá passando mal já por causa da plaga? Não, ela só tava cansada, Pobre. Obrigada, Victor. Pelo menos no remake o Leon é sem Parkinson. Então, eu falei isso na live passada. É, eu, eu acho a mira do Resident, Evil 4, é, do Resident é. Evil 4 original a mira mais realista de todos os jogos que eu já joguei na minha vida. Então por, Justamente porque ele treme. Porque é difícil mesmo você segurar um, um, um revólver, gente. Ainda mais com a pressão de que você não pode deixar a filha do presidente morrer. Vamos lá. Tá, pobre. Ah, ele falou alguma coisa de senhorita mesmo. A vida, a é eu, quero, eu quero que você me chame de Ashley, tá? O nome é Ashley. Ah, tô vendo que você encontrou a sua senhorita é, perdida, né? Tava desaparecida. A vida, a é é, ela tem nome, tá? E é Ashley. Você é? E você é? Quem é você? O que está fazendo aqui? É o Nick. É o Nick. Ele só não pode revelar. Ele só não pode revelar. Então, assim, ele fala, né? Tipo, eles já devem ter se encontrado. Ele deve ter mostrado a foto da Ashley pro Lewis. Agora eles se reencontraram na cabana. E ele pode estar tá achando que o Luiz é um daqueles ganados, tipo, qual que é a tua, cara? Que te meteu? Entendeu? Qual é? Vamos perceber se é a Nicole, gente. Eu acho que não é a Nicole. Apesar que o dublador sabe mudar a voz, mas eu acho que não é. Uh, now. Okay. It's game time. Tem gente que tá achando que é ela e tem gente achando que não é. Eu não sei, eu acho que não é. Mas eu, eu tô com problema de ouvido, gente. Então, às vezes... Desde a época das químio vermelha, meu ouvido não voltou ao normal, então não, não sou capaz de opinar. Obrigada, Tassi. Moni tem que subir a barra de saúde com as três ervas? É, A erva amarela ela serve para você aumentar a barra. Já a vermelha com a verde é para você recuperar tudo que você já tem de barra disponível. né? É... Eu amei, gente. Ok, it's game time. O Alex perguntou por que, que eu cortei o cabelo? Não cortei. As quimioterapias derrubaram meu cabelo. Agora tá crescendo de novo. Uh, cuts, um, tá, agora vamos lá. There... Tipo, stand your ground é tipo assim, resista, né? É, Mantenha aí o teu. Proteja teu território, sabe? Can, os barris, know, né? e sempre essas marcas amarelas, né? Que é para indicar é, o que que é empurrável, né? O que que é, é interagível, sabe? Objetos que você pode interagir. Os dois estão brigando ali, ó. não sei o que, cala a boca. Obrigada, Moni. É notável que a torre do centro, Vila, nessa parte está derrubada. Será que aconteceu algo desastroso, novo? Ah, pode estar destruído desde sempre também, né, Henry? Henry, desculpa. Pode estar destruído desde sempre. Obrigada, obrigada pelo superchat. The cow, uh, guy tá, vamos lá. But you yeah. actually fight him. É, eu acho que esse Zoom é aquela, aquele negócio que estava no inventário, é da Sniper mesmo. Não sei quem tinha falado isso, mas eu yes. acho que... Eu não lembro quem foi, gente, desculpa que falou, mas eu acho que é da Sniper mesmo. O Polonzo falou, stand your ground no, no Brasil, tanca aí, é, segura as pontas, é tipo isso. Uh, well ó é, é um no... oh, o item no inimigo ali, ó. Ó lá, o item brilhando. Fight. Yeah. Ó. Tá vendo ali no chão, ó? Aqui, ó. Aí, cacete de braço. Aqui, ó. Aqui. peraí. Ó, aqui, ó. Aqui é um item. Yeah, oh, But you yeah. actually fight him, uh, ó, tá you um, do fight cara da cabeça de boi cara da cabeça de um item no chão. ó um ó que brilho aqui no corpo do cara que não é pela, pela... pelo item não o o que é que é né que é dinheiro que que é que é it's extra tense cuz it's like oh my god i got to fight this guy now <laughs> yes yeah, so I, i saw some people speculating that he might be a single persistent enemy that follows you i ah yo esse vídeo ele foi editado depois que eles lançaram uh, o primeiro vídeo e as primeiras imagens tá porque ele falou assim, eu vi pessoas especulando que poderia ser um inimigo persistente, um inimigo recorrente que fica te perseguindo. Então eles leram isso nas redes sociais, né? eles leram os comentários da galera e eles estão mencionando isso, inclusive, aqui nesse, nesse vídeo. Obrigada, Paulo. Já cheguei no Supremo Chat. Boa noite, Moni. Te adoro. E o hype do 4 Remake tá como? Eu tô bem curiosa, tô bem curiosa. A ah, gente é Resident Evil, né? Eu sempre vou ficar curiosa, hypada. Preocupada. Não. E se eu reclamo, é porque amo. Não, quando eu, eu reclamo, é porque amo. Ó, oh, o Luiz pedindo ajuda. Faz alguma, coisa, faz alguma coisa! Ele falou ali: faz alguma coisa! Tem muito, assim, de volta e fora: é uma cão? É um bolo? Mas eu falei: ele tem um horn ali. não pode ser um bolo. Tá. Ah, é Olha lá, ele passa Alguém pelos. Outro... Ó, agora sei, é que ele tá mas... fazendo a limpa. Ele... <risos> Ó, tá finalizando o inimigo. Eu não sei, não então, não são todos que você precisa finalizar. Alguns você já. Por exemplo, acho que se você não estoura a cabeça, aí você tem que, você tem que finalizar, talvez. Talvez a cabeça não estoura, alguma coisa assim. Deve aparecer o comando do que você tem que finalizar no chão, sabe? O André falou, se reclama porque quero bem. Exatamente, gente. Obrigada, Rafael. Os ganados não dissolvem. Que bom, eu achava bizarro. É porque antigamente, gente, era uma questão de, de carregamento, né? Era, era, isso aí era limitação de hardware, né? Não, de os inimigos sumirem, derreterem, evaporarem, tudo isso era, era limitação de hardware, né? É, é Olha lá, o cabeça de boi. É boi da cara Você preta. É, parece que o nome dele é o Bruto, né, The Brute, né, mas eu vou chamar de boi da cara preta. É isso. Obrigada, tô ganado com cabeça de boi pra vingar as vacas que o povo matava no original, ou vou matar o Leon por matar os boi. Tá, quero ver você mexer nesse inventário, Leon. Olha lá a máscara. Lembra da máscara que você coloca os negocinhos nela? Igualzinha do, do jogo clássico. Aí, uh, yeah, olha uh, you know, ah, Você pode colocar as. At... Os itens. Of, um, treasures colocar as joias. Course, you... Que isso aumenta né, o valor dela. Porque ela sozinha vale 5 mil. Quando você coloca as três peças, vale 24 mil. Passa a valer 24.700, tá vendo? É, o lobo falou esse negócio do inimigo sumir. Usavam como recurso para esvaziar a limitada memória dos consoles na época. A gente falava que era a faxineira do Resident Evil, né? No, nos clássicos. Porque você matava geral, aí você saía da sala, voltava, tava tudo limpo. Mas, claro, isso sempre foi limitação, né? Obrigada, Regenerator. Boa noite, Moni. Espero que durante o tempo que estivermos com a Ashley tenha bastante diálogo entre os dois. Não só reagindo ao cenário, mas conversas mais pessoais. Eu também espero que sim, viu, Regenerator. É sempre legal, né? É, e eu acho que isso aproxima também o, o, o, o jogador do perso dos personagens, né? Obrigada, Gabriel. Já te disse para tirar essa máscara. Obrigada pelos 29 meses. ...increveram seu eu quero ver o inventário de novo. Foi muito rápido. Ele tá passando muito rápido por esse muito rápido por esse inventário. E yeah, that's the end of you know the action gameplay. We've got to show off. This is a look at putting gems inside of. Ele falou que acabou essa parte da, da do gameplay. Do é Aqui para salvar. Ah, olha, ó, ó, o baúzinho, ó. Dá para você guardar as suas armas. É isso. Obrigada, Toca! Muito obrigada! Obrigada por continuar sendo membro. Gente, eu achei meio estranho, sabia, esse negócio de guardar? Porque, assim. Eu acho que você não vai poder aumentar a maleta, então, né? Ela vai ter um tamanho definido, né? Porque se for aumentar e ainda você puder guardar. Não sei, não faz sentido, né? Acho que eles tiraram o upgrade da maleta, né? A possibilidade de você aumentar ela, né? Aí sim. Uh, there are now customized cases. Volta. Ai T MP, eu amo você. Uh, there are now customized. Thanks T não se magoe quando as pessoas dizem que você é péssima. Você é maravilhosa. Uh, César falou, Mone. A, casa, a janela a casa do Bitores não está quebrada e pela lógica já era para o Leon ter passado por lá na parte da manhã. Essa parte é backtracking, Pob e Ada. Ou ela não aparece nesse trecho, ela vai aparecer em outro momento. Então ela não aparece ali também, tem essa possibilidade também. Cases. Ah, e o Renan falou teve PA feia arrumadinha. como o porque, na verdade, depois que você pega a Ashley, você não passa mais na casa do Bitores. Você não passa mais na casa do Bitores com a Ashley. Não precisa passar, entendeu, no jogo. Drop rate L resources. E ele tá passando com a Ashley aí. O Lucas falou que não tiraram, a maleta ainda vai poder ser aumentada no Showcase e mostra o, ven o mercador vendendo o upgrade da maleta. A não ser que agora eles tiraram, né, tipo, dessa build, da build da, do Showcase pra agora, pra essa nova. Você pode pegar também, a little chicken charm, charms você well, charm. the they... pode they mudar didn't... a maleta Ah, tem tipos de maleta em que você aumenta o a taxa a taxa a taxa de drop de recursos não foi aumentada a taxa de drop de recursos e a outra maleta the... era o quê? Ah, e a outra aumenta, é, aumenta o, a taxa de drop de munição de handgun. Well, então tem, tem tipos diferentes charm. de maleta, mas Charms, eu acho que todas de... elas têm o mesmo tamanho. Little, little... Yeah. Get... E aí aqui você também pode pegar esse perk, né? Que é 100% de recuperação de saúde para todos os tipos de ovos. E é um perk raro, né, que aí você põe... Ai, peraí. Aí você põe ele pendurado aqui, ó, ó, antes, ó. Li ó, ele vai master aparecer master aqui. Yeah. And you can, uh, do that ó. Assim. E ela tem cor diferente, as maletas? Não, é igual, a cor é igual. Eu acho, deixa eu ver. Você pode pegar também, as com as e É, a cor eu acho que é a mesma charms, as well, a little chicken charm, the charms and the cases. Não, ela muda um pouco. Essa daqui parece que ela é mais escura, tá vendo? Essa maleta parece que ela é mais escura. É que eu achei que por ela tá selecionada, ela tava em destaque e ficava com uma cor diferente. Eles... E aí você eles pode colocar esses perks também, ó, yeah. e tipo and melhora our... uh, os seus itens, né? Obrigada, bacatinho. Não tiraram, porque essa maleta tá maior que a do Showcase, disse o bacatinho. É que às vezes talvez seja de uma build pra outra também, né, gente? Será não, que não? É tipo menu, então, não às vezes de uma build pra outra eles modificam também, né, uh, o jogo, né? You, uh, those, uh, <risos> o, uh, o chaveirinho de galinha. With... Que legal você poder mexer, ó lá typewriter menu as you saw so you, you can't do that all the time just when ah. you, uh reach those uh saves point to keep up with all of our coverage bookmark gameinformer.com slash resident evil four and subscribe to our youtube channel thanks for watching